Salve, salve rapaziada, beleza? Samba Barrinho aqui no vídeo de hoje. Vim trazer mais um jogo grátis por tempo limitado aí que conta mais um perfil da Steam. Então vamos lá pro vídeo. Bem, esse site aqui chamado Fanatical. É fanatical.com. Ele tá dando esse jogo aqui de graça. Só que vocês têm que criar a conta aqui no site. E depois que vocês criarem a conta, é. Vocês vão entrar no link desse dessa página aqui, no site, né? E tem que estar com o VPN ativado. Eu recomendo vocês usar o Opera GX. Depois criar a conta, né? E entra e ativa a pesquisa aqui, ó. O VPN. Vem aqui, ó. E vem aqui na setinha. E desce lá embaixo e, e, e clica aqui, ó, e para configurações completas do navegador. E aqui em configurações, você pesquisa VPN e habilita. Aí depois é só atualizar a página, não, depois é só entrar no link da descrição, depois fizer isso, né, e entrar aqui. É, porque não é ativado no Brasil, não sei porquê, é esse jogo aqui em específico não é ativado no Brasil, não sei porquê. Mas vamos lá, você clica aqui em adicionar carrinho. Aqui, ó, em segundos, minutos, horas, em sete, em sete dias, irá acabar essa promoção. Então, você clica em adicionar carrinho. É, e clica em fazer checkout. Bem, depois que fizer o checkout, vai para... É, vai... Eles vão enviar a chave para e-mail de vocês, então vamos lá. Aí, ó, como vocês podem ver, chegou um e-mail aqui né? dizendo que eu comprei. Aí, ó, por 0 euros e eu ganhei ainda um por 5% de desconto em qualquer jogo. Eu acho que é aí. Vocês vêm aqui e clicam em resgatar códigos. Clicou em resgatar códigos. Agora, agora vocês clicam em revelar código e resgata no Steam. Como vocês podem ver, eu tenho 463 jogos nessa conta. Agora vamos clicar e ativar. 464. Então é isso aí. Bem galera, o vídeo é esse. Espero ter ajudado vocês aí. Se eu tiver ajudado, deixa o like aí. Se inscreve no canal. É, que eu trago mais vídeos como esse, né? E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!